Ah, hum, tudo bem hum, perfeito ó. qual a dúvida ah, dúvida sobre interação e prospecto de percepção onde você percebe orixá e se percebe em orixá tendo como início a iniciação da sua jornada, dada a pessoa que tem como precisão se conduzir em meio a um destino, por meio da sua feitura da sanidade, dada aos ritos de passagem ou processos ritualísticos de iniciação, feito diante do que é a vida, perante ao que é ilusão ou alusão à sua realidade, dada a declaração, ao fruto da iniciação, em meio ao caso ou em caso, de estudo temporal dos orixás. Normalmente, expondo fatores, virtudes e aspectos fundamentais para fundamentos, para ter fundamentos e assim ter alicerce para execução do que é e do que pode ser na vida do ser a representação daquele orixá. Assim, não é o só orixá de cabeça. Não existe só orixá de cabeça. Todos os seres têm todos os orixás em potencial, podem estudar e se iniciar em todos os orixás. Não há necessidade de recolhimento ou renascimento para só orixás de cabeça. Os famosos orixás de cabeça são orixás que mais têm vínculo com a persona e com as necessidades do ser que nasce com o intuito de executar essas, esses padrões em vida, dado como a declaração de liberdade e poder ...daquele ser e daquele indivíduo. Dessa forma... ...o ser tem um, um, um aspecto... ...de função... ...e tem uma honra... ...em agir... ...em conformidade com as regras... ...e funções sagradas... A água sagrada, o fogo sagrado, o ar sagrado, os elementos que constituem a matéria sagrada, suas formas de expressão para a constituição, a, a sua, ao seu bori, ao seu fruto, a sua harmonia, sua esperança, sua estrutura em conformidade com aspectos que fundamentam sua ansiedade, medo, dor, tristeza. O ser que tem um, um processo, um processo de, de sustentação, um processo de, de culto ao seu PG, ao seu altar, ao seu ambiente sagrado de culto feito com o aço da sua alma, feito com a expressão da sua essência, dada as suas rezas, que são seus costumes, dada as suas rezas, que são as orações e emanações do subconsciente, feitas as práticas em respeito ao ser iniciado, que executa suas curas na sua conduta diária, em meio ao seu assentamento, em meio aos limites de cada orixá, aonde é oferecido o seu melhor. Em um passado não tão distante, ela é oferecido animais, comidas, flores, frutas. Hoje se é exigido suas virtudes, se é exigido sua verdade, se é exigido sua expressão em harmonia, acho, dado o seu aspecto mais fundamental, seus fundamentos mais internos, dadas suas cantigas, que diferente das rezas são as formas e fórmulas que suas emanações seguem, dadas as suas virtudes, dadas a, a sua forma de executar a sua condução, dado ao tipo de estrutura, ao tipo de, de maneira com que você tem seus ancestrais, dada a forma com que você traz sua ancestralidade, a forma com que você traz seus fundamentos, a forma com que você manifesta o que é esperado de você como representante daquele orixá sendo um Baba Lorixá de si mesmo, para poder ser um Lara Olorixá dos outros, para ter voz e para ser ouvido, para ter uma, uma estrutura condizente com a sua forma de ser. para ser, ser o seu guia dos outros, para ser guiado por si mesmo, para ser, ser, ser forte e ser fraco. Sim, para ser fraco, quando tem que ser fraco, para ser humilde, abaixar a cabeça, para não ser vitorioso, não precisar ser vitorioso, cumprir suas obrigações obrigação de um ano, obrigações dos três anos, obrigações dos sete anos, cumprir o seu sacerdócio. Cumprir, seus, os, cumprir os inícios, os meios e os fins, ter os frutos da sua ação. Estar em benevolência, Estar em benefício de si mesmo e dos outros. Dessa maneira, temos uma forma e um formato de ser, uma maneira de seguir um norte, um destino, um mapa, que não se resume ao tempo, aos costumes, ao, à tradição mas se resume ao futuro, presente e agora, em adoração de si mesmo, em aspectos fundamentais para o fundamento da expressão da vida e em vida, seguindo com vida, para viver em harmonia, em um fluxo da vida, representando a vida, sendo vivo, não mais do que isso, Paço, paço.